marketing digital. E, e também vai entrar à conversa connosco uh, o Jorge, o Jorge Próspo dos Santos, que não está em vídeo, mas vai estar uh, nos comentários. Ou seja, eu consigo uh, ir buscar aqui os comentários dele, de caixas que está imobiliária em Portugal, uh, nestas áreas, portanto, tanto, tanto em tecnologia, como em, em vendas, como no marketing digital. Ora bem, olha, muito obrigado antes de mais pelo convite. Em só as perguntas que tu fizeste. Pois, hum, digamos que o que nós assistimos, e tu tiveste este privilégio, tal como eu, em estar presente no Emocionate, foi uma coisa que se tem debatido muitas vezes, que é o imobiliário e a tecnologia. Como é que o imobiliário e a tecnologia vão funcionar nos próximos anos, até porque estamos no meio, ou, ou algumas pessoas dizem que ainda não começou a redução tecnológica, e, e por isso há muito convulsão. Há muita gente com receios de que a máquina vai ocupar o um mediador imobiliário ou até o um investidor imobiliário e, e, quer dizer, na minha opinião, ela não vai ocupar totalmente. Vai fazer e vai ajudar e vai mudar outra vez a forma de fazer negócio. Isso nitidamente E aliás o Jorge, que está connosco também a ouvir agora, com certeza que terá alguma coisa a dizer sobre isso. Em relação ao mercado imobiliário hoje, como está hoje, Hoje, nós estamos no que se chama de mudança de ciclo, não é? nós estamos a mudar o ciclo. Nós tivemos aqui alguns anos, eh, diria eu, desde 2011 até, grosso modo, eh, E, obviamente, quando há estas mudanças, em que, de facto, passa-se de uma altura de eh, excesso de oferta para escassez, isto obriga ao agente imediário, claro, a agência imediária, a uma readaptação total da sua forma de, de, de fazer as coisas. Isto não quer dizer que as coisas básicas uh, não se mantenham. Há que interpretar um o mercado de outra maneira. Uh, e estamos a passar por essa fase, o que eu acho muitíssimo interessante. Uh, há coisas que não, vão, que não mudam, nomeadamente uma casa uh, que tiver a preço em boa zona, uh, se tiver muita procura, ela vende-se com, com uma certa rapidez. Isto tanto no, no mercado em baixa como no mercado em alta. Claro que agora, no mercado em, em alta, o que pode acontecer é que temos alguma dificuldade em ter a noção exata do que é que será o preço do valor do mercado. Até porque o valor do mercado tem vindo a subir. e Enquanto que no mercado em baixa nós estávamos, de certa forma, à espera que ele descesse, e então tínhamos de fazer uma projeção de descida, uma tendência de descida, Agora estamos a fazer exatamente o contrário, há uma possível tendência de subida. Quando a pessoa tem necessidade e motivação e necessita mesmo vender, seja em baixa como em alta, ela quer saber qual é o valor que vai. Qual é o valor máximo possível da venda da casa já, ou seja, nos próximos 2 ou 3 meses. Não está à espera de esperar mais três ou quatro meses para que o imóvel suba. E portanto aqui a uma certa. Uh, medição, inclusive, do tipo de cliente que eu sou, que são trabalhar. É muito interessante. Uhum. Muito bem. Olha, e em relação à parte de, de tecnologia, e neste caso de marketing digital, uh, como é que nós estamos em relação ao resto do mundo? E se não... calhar em relação aqui aos nossos vizinhos que estiveste lá ontem, não é? E, eu devo dizer que ontem, em Madrid, uh, a grande preocupação deles ao nível de imobiliários são as proptecs, ou seja, são empresas de mediação imobiliária baseadas todas em tecnologia em que uh, o serviço é exatamente low cost, é mais baixo uh, quer é dizer que há um valor mais baixo perceptível uh, e que está a ganhar uma certa cota de mercado Eu é só um bocadinho preocupado, em Portugal não se está a assistir a isso e também acho que, e até que eu se muito disso, os agentes imobiliários portugueses, não os que, com todo o respeito, não os que entram agora com pouca formação e que ainda não sabem muito bem o que é um ponto de fazer, entretanto eu vou ter que interromper isto porque fiquei sem bateria, estou quase a ficar sem bateria, um pequeno intervalo das lives, isto é mesmo assim, também é estava Estavas a dizer que, estavas a dizer que, eles estão muito preocupados estas empresas tecnológicas que estão, estão a aparecer agora, mas de facto eles aportavam pouco valor. Ou seja, o serviço do mediador imobiliário era muito escasso. Em Portugal não. Em Portugal assistes a muita gente já com muita experiência e que de facto dá bastante serviço. Não tanto os, os agentes imobiliários que aparecem agora e que vêm muito numa, numa fase especulativa e tentar ganhar dinheiro rápido. Esses, essas pessoas não, não me levem mal, mas não, não, não aportam muito serviço. Eu diria mais daqueles que. Outra vez eu tinha o prato, não sei o que é que se passou, agora dá-me só mais um minuto, deixa eu falar. Deixa eu falar, vamos ver. Já voltamos então com a bateria devidamente carregada. Agora Agora já é temos bateria. Agora sim. E estava-te a dizer que o que é que está a acontecer é exatamente isso. Agora, o que eu noto é que no mercado, por exemplo, de Madrid, a tecnologia está um bocadinho mais avançada em determinadas alturas, por exemplo. Uma coisa que nós falamos muito que é o car sharing, que é aquela questão de, eu não preciso de carro, portanto tenho um carro elétrico ali pela, pela cidade e, e, e mudo de carro facilmente, como faço com o Uber. Eu notei ontem que em Madrid está completamente institucionalizado, ou seja, todas as pessoas já têm. Eu, como sabes, eu uso muito Uber, não é? Eu tenho aqui, um eu Uber, e ontem estava lá com alguns espanhóis que em vez da aplicação Uber, já tem duas aplicações de car sharing de elétricos, em que andam de um lado para o outro e, pá, e já aquelas pessoas que precisam de utilizar carro dentro da cidade, precisam de carro próprio e, portanto, vão com o carro em carro cheiro. isto demonstra, nitidamente, que há uma certa evolução tecnológica que nota isso que estamos um bocadinho mais atrás. Uh, portanto, eu diria, respondendo à pergunta, que há coisas que nós estamos bastante bem e há coisas que eles também estão bastante bem. Não diria que estamos nem atrás nem à frente. Diria que hum, na mediação está hum, também devido à dimensão do mercado, sabes que a tecnologia, na minha opinião, também tem uma questão de dimensão do mercado. E hum, eles são capazes de estar um pouco mais à frente. Daí de estarem um pouquinho preocupados sobre esta questão tecnológica. Nós hum, somos mais pequenos, nitidamente. Utilizamos, se calhar, melhor o offline, ou seja, a questão de poder o, de ter o contacto. E, e devido a sermos mais pequenos, temos que fazer mais isso do que eles. Que são maiores e utilizam mais a tecnologia. Agora, o que eles estão muito preocupados é, o que vão oferecer de serviço a um cliente que de facto, tecnologicamente, ele pode eventualmente fazer muita coisa sem precisar do, do agente miliário. E ontem falou-se imenso em aportem de serviço, façam coisas que a máquina não consegue fazer. E coisas obviamente muito mais humanas, como o aconselhamento como uh, as, uh, as questões das soft skills, ou seja, da empatia e de uma série de coisas que são mais humanas porque o resto tem muita máquina, por exemplo, a questão dos MLSs. Ontem, em Espanha, havia uma reunião mega, uma convenção mega sobre os MLSs. E os MLSs, uh, muita gente já não precisa fazer estudos de mercado porque, de facto, é uma espécie, não sei se estás a par, é uma espécie de bolsa em que já, quase que uh, começam as pessoas a não ter muita necessidade de encontrar o que serve na rua, porque, de facto, se o M.O.DS engloba quase todas as vendas, quer dizer que ele está lá dentro. Nós não temos isso, estamos um bocadinho longe. Uhum. Olha, eu, uma outra questão que, que queria perguntar é... Em relação à utilização do marketing digital em Portugal, uh, qual é a tua opinião? Tu tens tido muita experiência na área formativa, na área das vendas. O que é que tu pensas em relação, desde as ferramentas em si, à construção da estratégia, desde a utilização Facebook, Instagram, Website, Google Adwords, e a estratégia integrada de marketing digital, uma estratégia 360, achas que já se está a trabalhar bem, há aqui potencial, não se estão a adaptar à evolução rápida digital? Qual é a tua opinião? Generalizando, claro. A minha opinião é muito fácil, aliás tenho conversado muito sobre isso. Como estava a dizer, sou um dos teus fãs do primeiro livro que fizeste, do Digital 360, e outra dia o iniciante tive-te a dizer que de facto foi dos melhores livros que eu li. Se não, melhor mesmo, em nível de marketing digital, hum, contudo, o, o mercado imobiliário é muito... É, os imóveis são, são grandes, são únicos, são, são fixos, é um, é um, são coisas que muitas vezes têm que ser vistas, que têm que ser observadas. A compra imobiliária não é uma compra, na minha opinião, que poderá ser feita totalmente por net. Claro pode ser feita, mas há que ver outra parte. E eu gostei muito de um livro que de facto acaba por ir ao encontro daquilo que eu defendo, que é o marketing 4.0 do Kotler, não sei se leste sim, recentemente, sim. em que ele diz uma coisa gira, que claro estamos na revolução tecnológica, marketing digital, sentido, mas o que é interessante é tu consegues conciliar o online com o offline. Fazer tudo. E no imobiliário Você... é um bom exemplo que isso é mesmo importante, não é? Então eu diria, e não desfazendo a tua pergunta, que a estratégia que eu tenho dado, inclusividade nas minhas formações é, uh, utilizando as ferramentas online, mas também as offline, mas obviamente agora estamos utilizando as ferramentas online como coisas muito básicas, como a newsletter, como utilizando as, as, as, as CRMs, como utilizando as redes sociais, a estratégia passa sempre por isto. Storytelling, ou seja, conta a tua história sempre que puderes, como se fosse uma marca que nunca mais acaba, e isto tu tens de ter, e para ter storytelling tens de ter imagem, tens de ter uma história interessante que tem que ser única, tem que ser a tua, hum, tem que haver sempre um enredo, tem que haver sempre qualquer coisa, tem que haver a tua missão, tem que lá estar e para isso é a composição. Quanto mais interessante for o storytelling, mais seguidores tu vais ter no teu marketing digital. E conteúdo. Ah, não há melhor coisa hoje o marketing conteúdo. Mas atenção, o marketing conteúdo não é ir ao Facebook ou outra coisa qualquer, encontrares uh, qualquer tipo de, de artigo ou de notícia e espetares, desculpa lá o termo, encher para o teu público. Não, tens que ler primeiro, fazer, ver se faz sentido, se é relevante para o teu público e a partir daí sim colocas online. E colocas, podes colocar várias ferramentas, como o resto tu sabes, podes colocar na rede social, podes colocar na tua newsletter, podes fazer um email marketing, sei lá, podes fazer uma série de coisas, mas a estratégia é marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo tem duas bases. A primeira base é notícias, artigos, coisas interessantes, mas sobretudo diferentes e relevantes. Se não for relevante para o teu target, o teu target não vai ler, não te interessa e aquilo não flop. Portanto, isto dá trabalho. E, se calhar, a primeira coisa estratégica é qual é o teu target, tu comunicas para quem, é que não vais comunicar para o mundo, nem muito menos para Portugal, nem muito menos para Lisboa. Tu vais ter que ter uma, uma zona de atuação, um sítio, um target, onde tu vais comunicar para essa gente. O target pode também não ser zona, poderá poder ser, uh, sei lá, segmentos Por exemplo, tu podes dizer assim, eu só me dedico a vendas para franceses, o meu target é um francês. Então, dedico-me a todo o conteúdo para, para essas pessoas. Então, quais são as dicas para comprar uma casa aqui em Portugal para os franceses? O que é que os franceses... quando é que está a comunidade francesa em Portugal? Ou seja, eu começo a direcionar todo o marketing de conteúdo para aquele segmento. E portanto, eu diria que as duas grandes estratégias são storytelling e marketing de conteúdo. A uh, nível de aplicabilidade nas ferramentas, eu, eu uso quase todas elas. Eu uso muitas redes sociais, acredito plenamente. Uso os blogs, acho que um bom blog. Um blog bem feito, com muito conteúdo cativante, uh, acho que tu sabes, tu, tu és muito mais próprio que eu em marketing digital e o que eu noto é que a Google, tu, se, tu, se tu produzires conteúdo, conteúdo interessante e de forma constante, a Google uh, gosta de ti ponto põe-te sempre, sempre em destaque Sem e portanto, não precisas de gastar assim muito, muito dinheiro, claro pá, se tu colocas no teu mapa imóveis imóveis imóveis, estás sempre para vender diretamente, pá, Google não quer saber, não é? A Google esse, esse conteúdo é pouco interessante. Então, aí vais ter que gastar em Ad Ad AdWords, em CEOs e por aí fora. É, por isso, claro que esse, esse, esses esse investimentos já têm que ser feitos por si só. Agora, o que é interessantíssimo é, de facto, isso que eu estava a dizer. Pelo menos a estratégia que eu uso. Não sei se tens reparado. Eu, eu uso muito essa estratégia do marketing conteúdo e do, -conte -do storytelling. Dá imenso trabalho. Dá mais trabalho, exatamente. Ah. Olha, e ainda bem que referiste esses aspectos. Entretanto, tenho aqui alguns comentários. Nomeadamente, ah. do nosso amigo Jorge Próspero dos Santos. Então, ele começou por dizer, sem dúvida, Máximo, a dimensão coloca outras preocupações tecnológicas, isto do teu comentário um bocadinho mais atrás. E depois ele também nos diz: o negócio imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas, como o Máximo diz, uhum. e bem, a tecnologia ajudará na qualificação do cliente e na qualificação do produto. Jorge uhum. Santos, muito obrigado pelos teus comentários. E aqui, também pelo que estavas a dizer, eu gostava de fazer aqui algumas notas. Por um lado, de facto, os conteúdos, e isto é em qualquer atividade, os conteúdos é, é gasolina de marketing digital, portanto, bons conteúdos, isso dá trabalho, não há atalhos. As pessoas têm a ideia de que o marketing digital é um botãozinho que eu carrego e automaticamente aquilo põe-me a, a, a funcionar. Ele, era bom, era bom. O digital leva o seu tempo, dá muito trabalho. Agora, se for bem feito uh, e, e um bom blend, um blended marketing, neste caso no imobiliário, se calhar conseguimos resultados mais interessantes, com menos força e com menos investimento, que se calhar em outros meios mais tradicionais, não tirando o valor, que continuam a ser importante mas fazer aqui um bom blend, especialmente com rápido crescimento tecnológico. E no imobiliário, claro que não compramos uma casa online, normalmente, mas o Customer Journey, ou no outro os Micro Moments, mas o Customer Journey são todos os pontos de contacto que temos com a marca. E ela vai acontecer no YouTube, no Instagram, no Edwards, no blog, no e-mail, etc., e nos meios offline. E tudo vai influenciar. Se houver um destes meios que está mais deficiente ou não existe, eu vou sair a perder em relação à minha concorrência se eu tiver mais bem trabalhado. E então será mais uma variável que eu vou ponderar. E, e esse aspecto é muito importante. Uh, por exemplo, agora fala-se muito nos chatbots e a Inteligência Artificial. Uhum. Vamos assistir, de certeza, em 2018, muitos erros nesta tecnologia, ou seja, vamos claro. exagerar e vamos colocar os bots a falar com pessoas, e não é isso que as pessoas querem. É. O que nós podemos e devemos fazer com os bots é ele ajudar a criar a relação com a pessoa, intermediando, ou fazendo aqui um blend entre humanos e bots, se agora quisermos falar assim. Bom, Mas sim. já havia até na área imobiliária implementado o chatbot e gostei. Eu só vi numa rede imobiliária aqui em Portugal e gostei. Funciona bem. Não tinha visto, não sabia que, que, que havia uma rede que, que estava a fazer isso. Bastante conhecida, sim. Estive a testar... Queres, e... queres, e... queres confidenciar ou é...? Sim, o... ERA. É ERA, ok. Muito bem. ERA. Vi que, que já tem um chatbot a funcionar e está, está interessante. Já agora, para quem quiser é, é experimentar. No... emociona-te. Uh, não, se, não sei se assististe a todas as palestras, mas falou-se bastante sobre aquela questão que o Jorge falou há pouco que é da qualificação, ou seja, de facto, eu, eu, tenho, eu, tenho que, eu tenho que separar um bocadinho isto da qualificação porque, uhum. uh, na minha opinião, uh, utilizando tecnologia e utilizando uh, enfim, a, a inteligência artificial nunca será uma qualificação total, e o Jorge vai concordar comigo, será, eu utilizo muito o termo pré-qualificação, uhum. ou seja, a máquina consegue de facto, e de forma persistente e muito assertiva, fazer determinadas perguntas a que leva o ser humano a responder e, de forma também assertiva, a obter informação. Mas isso será sempre uma pré-qualificação. Depois, okay. o, o, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai falar com o agente imobiliário que o vai qualificar. Até porque, por ter tido essa pré-qualificação antes, vai verificar e vai checar, de facto, aquilo que a máquina já tinha feito na, naquela conversa. E, portanto, isto é uma realidade que nós vamos ter a muito curto prazo. Eu vi isso ano passado, não na era, mas naquela Williams. E vi isso em Las Vegas. E portanto já é uma coisa que, possivelmente, já passou quase oito meses da convenção deles. Possivelmente isto vai, isto vai arrebentar, ou já arrebentou nos Estados Unidos, com quase de certeza. Um, depois gostava de comentar aquilo que estavas a falar há pouco, uh, e, e dando-te um exemplo do meu, do, da, da questão do meu livro. Eu utilizo toda, toda a minha estratégia de venda do meu livro, é, é feita com a estratégia que eu aprendi na minha série imediária. E, obviamente, eu utilizo os, os dois canais, o online e o offline. Só para dar um breve exemplo, eh, eu, eu tenho editor em Espanha e não tenho grande eh, capacidade de, de implementação, de, de penetração no mercado espanhol, até porque não sou tão conhecido como sou em Portugal. Eh, e então, uma das coisas que eu fiz, além de falar com toda a minha base de dados, espanhola, que não é grande coisa, e eu acabei de comprar uma base de dados e fiz uma campanha de email marketing, pois nessa campanha de email marketing, epa, eu acho que vendi um livro, <risos> ou seja, de, de, daqueles 10 mil, 10 mil emails que eu enviei, desta altura eu devo ter vendido pelo menos um livro. No Facebook, eu já, eu acho que já vendi 20 ou 25, ou seja, há aqui uma, há aqui uma diferença clara entre o que é uma rede social e uma interação direta, tal como estávamos a fazer agora, e aquilo que se fazia antigamente e que a gente chamava de CRM, que é mandar um e-mail a dizer, epá, eu estou aqui, tenho este magnífico, se quiseres comprar, com estas vantagens todas podes fazê-lo de não sei quantas maneiras, até podes ter PayPal, pode ser vida, mas isto não atrai mais, pai. eu tenho muita dificuldade em penetrar com o e-mail mate. E depois, só para terminarmos, para ver a conjugação das duas, este ano. Uh, fui dar uma palestra no Funchal, mas como a palestra era só o fim do dia, e eu tinha o um avião de manhã pensei assim, bem, o que é que eu vou fazer neste espaço? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou visitar lojas. E foi o que eu fiz. Eu fui visitar offline, portanto, porta a porta, cara a cara, com as pessoas. E cada vez que eu visitava uma das lojas, além do, de, de mostrar o livro e vender o livro, também estava lá a, a, a falar de outras formações, nomeadamente do próprio uh, CRS, e cada vez que eu estava que com alguém o que eu fazia? Tirava uma fotografia e ia para o Facebook. Isto deu um buzz enorme. É o que o Cofer diz, juntar offline com online, no mesmo tempo, isso é uma bomba explosiva. Porque, como tu sabes Vasco, nós no online podemos falsear, podemos mentir, podemos fazer uma série de coisas que depois não topam. Mas quando tu és de se aparece, ou seja, Tu és aquilo que está no online e depois aparece no offline, epa, os muito, muito, muito, fabuloso, que de facto, é paz. Tu achas de fabuloso. É no online que as coisas acontecem, realmente. Exatamente, o online é, isso é um catalisador. É, é, um que, é que, ajuda, ajuda em tudo. Olha, o nosso amigo Jorge está bastante ativo aqui nos comentários. Então, <risos> hum, ele diz-nos assim. Creio que a tecnologia atualmente está a criar novas formas de desenredo dos negócios imobiliários e o marketing digital é a mais utilizada nos últimos 10 uh, anos. E depois uhum. também nos diz, lê já aqui vários comentários dele, estamos a desenvolver a inteligência artificial. Portanto, o Jorge tem uma empresa na área da tecnologia ligada ao imobiliário, não é, Mácio? É. E portanto, é, é, é. penso que ele está a sofrer em relação à, à empresa dele, portanto, não em chatbot, mas para qualificar o cliente e dirigi-lo ao profissional, ao profissional que mais se adequa ao cliente a nível mundial. Portanto, era o que estávamos a referir há bocadinho, a tecnologia dele faz isso precisamente, não é? É, aliás... É... Ele diz, <risos> claro, para além da inteligência artificial, temos o call center, portanto, temos humanos claro, também. Claro, é? claro, claro. E aí, portanto, é importante. O tal Blend, não é? É, eu, eu, eu, vou, eu vou falar um bocadinho por ele, não é? Porque, infelizmente, temos problemas tecnológicos que ele não pode estar tal como nós estamos aqui. Mas, basicamente, a empresa dele um, capta potenciais clientes compradores que são pré-qualificados uh, através de já assim da máquina uh, e depois depois da pré-qualificação são direcionados ao agente imobiliário que de facto se enquadra melhor e depois vai fazer o resto do trabalho como dizias Vasco depois as coisas têm que acontecer no offline elas uh, elas e podem isso, ser atualizadas a empresa dele é dynamic referral system não é? é? exatamente essa é a empresa dele que é uma empresa aliás foi, foi uma startup no Web Summit do ano passado, uh, e hoje em dia já é uma realidade. Aliás, este ano não foi o Web Summit, não, é uma startup, é uma senhora empresa, já não, não, já não pode, já, já cresceu, já ficou mais, mais gordinha, maior, já é adulta. e portanto Mas vai, vai com certeza, eu acho que é, é, é de louvar a, a iniciativa do Jorge e a inovação do Jorge, um, porque o caminho é esse, é utilizar a tecnologia e não fazer dela um inimigo. Como dizia há pouco, os espanhóis ontem estavam muito receiosos, vai nos tirar trabalho. Não, a gente tem que perceber é que a tecnologia vai melhorar o nosso trabalho e ainda nos vai tornar ainda melhores profissionais. Não há que ter medo, há que perceber o que é que ela nos pode ajudar. Uhum. Uh, olha, um, um outro assunto que eu acho que pode ser interessante, ou aqui um, um, um subtema, tem a ver, que, que vai ser um tema muito forte em 2018, que tem a ver com conteúdos 360. Foto, Vídeo e Live 360. Especialmente a foto 360 eu acho que é fantástico para o imobiliário. A tecnologia não é nova. Eu lembro já em 2001, uhum. por acaso na altura em 2001, trabalhava numa empresa tecnológica ligada ao imobiliário, curiosamente, uhum. e já na altura havia foto 360. Era, era bastante complexo a sua produção e era cara. Uhum. Hoje em dia é muito fácil, as redes sociais reproduzem este conteúdo e há aqui o fator também eh, Street View, nos casos que isso possa ser publicado, Hum, então acho que aqui eu lembro no, no Emocionate. Eu apresentei a foto 360 e até fizemos lá uma. E, e ficou e, e, rindo, e, rindo, e, rindo. e no final vieram muitas imobiliárias a falar comigo a perguntar quanto custa e se era difícil, se era fácil. Eles ficaram impressionados o quão fácil é registrar a foto 360 com aquele equipamento, com aquele setup sem fios, super fácil. E ficaram todos a imaginar em poderem registrar os seus imóveis e divulgar daquela forma, porque a maioria das a a maioria 99.9% das imobiliárias não usa aquela tecnologia, a não utiliza. E isto pode ser utilizado para Instagram, com fotos de Tiny Planet em determinado tipo de imóveis, enfim, se calhar outro tipo de imóveis, de, enfim, moradias, etc. Mas também pode ser utilizado no Facebook, no Street View, em várias tecnologias. E para além disso, há aqui uma outra particularidade, que é o VR, a realidade virtual, vai cada vez ganhar mais terreno. Está a ir lentamente, mas está a crescer mais depressa nos últimos 12 meses. E as fotos 360 permitem alimentar a realidade virtual. Muita gente não sabe, mas já existem dois Facebooks paralelos, para além do Facebook normal onde nós estamos. Um é o Facebook 360, que só funciona com fotos 360, com, com óculos VR. E existe um outro Facebook, que é o Facebook Spaces, em que permite estar em realidade virtual com mais pessoas. Um bocado como estamos aqui, mas, mas em 360. Dá até para fazer lives lá dentro. E as fotos 360 é o que constrói o cenário. Isto para o mercado imobiliário é incrível. E está a deixar passar ao lado este potencial das fotos 360. Tens visto a utilização desta tecnologia? Não, não só não tenho visto, é que portanto lá em Portugal. Nem, nem consigo dizer ao certo. Não sei se sou old fashion ou se sou... Ou se, ou se tu és Early Adopter, ou, ou não sei qual dos dois é que <risos> qual dos dois temas. E, e eu diria o seguinte, hum, de tudo aquilo que tu disseste, mas eu tenho certeza que o Jorge vai irá a, ir a comentar, mas de tudo aquilo que tu disseste, pois claramente faz todo sentido. A única coisa que não nos podemos esquecer, na minha opinião, é que, seja qual for a foto, 360 ou não, seja qual for o vídeo. De forma que ele foi feito, não poderá desvirtuar nunca a realidade do eventual produto. Isto, se estivermos a falar de marketing de produto, inclusive é marketing pessoal. Ou seja, eu não posso, com a tecnologia, e isso é muito importante, desvirtuar o produto que eu tenho. Cativar as pessoas por um produto que depois, quando lá vão ver, não é aquilo que ele é, isso é um grave erro. Por vezes a tecnologia faz isso. Nós temos isso até no marketing pessoal, em que as pessoas, coisas básicas como o Photoshop, em que de repente tu vês uma imagem de uma pessoa e pá esta pessoa é fantástica, chega ao vídeo de e não é nada daquilo e, e, e acho que isso aí poderá até cruzar em determinadas situações até alguma frustração ou até vontade de dizer então fui enganado, não nada disso que, que de facto você me está a Há que ter cuidado na utilização. Como tudo na vida, até o próprio Facebook uh, e as redes sociais têm que ter cuidado na utilização. El, elas dão para fazer uma série de coisas, mas também dão para deturpar a realidade e, e elas não foram feitas para isso. E quem fizer isso, na minha opinião, sai por, um, por, um, por um caminho menos, menos interessante. Eu sou defensor disso que falaste, mas tendo sempre a clareza, não sei se viste também no houve uma estatística norte-americana danada, normalmente não sei danada, embora eu também tenha visto essa estatística em Espanha, que é o que, é que as pessoas esperam mais de um agente imediário. E, e uma grande porcentagem, do que quase 50% das pessoas o que esperam, aliás mais de 50% das pessoas o que esperam, é a necessidade de transparência. Ou seja, ninguém disse, epá é uma grande tecnologia, quer era é que ele me a casa sem ver, sei lá, uma, uma coisa de uma Não, o que as pessoas querem cada vez mais é um necessidade de transparência. Não nos podemos esquecer que nos últimos anos de subprime e não só, houve muita gente que Investiu em imobiliário, saiu a perder, houve outras tantas mais atrás que foram, que, que foram enganadas ou sentiram-se enganadas, e, e a reputação é uma coisa muito importante uh, no branding. Uh, por isso, eu diria, concordo com essas tecnologias, acho que vão, estão a mudar, mas é preciso ter cuidado na sua utilização. Eu não sei o que é que o Jorge comentou, já agora peço que... Mas deve ter comentado Sim, o, Jorge, o Jorge comentou muita coisa, vamos, vamos claro. tentar ver o que é que ele comentou. Claro. Ele diz... Primeiro, devo confessar que em 2012 o grupo INS fazia fotos de 360 Muito bem, chama-se assim. Na altura, portanto, já era, era, o Facebook na altura ainda não reproduzia fotos de 360. Na verdade, este formato ficou mais popular com o Facebook, que foi a primeira rede social mainstream a, a permitir reproduzir. E uma das barreiras era essa, haver uma reprodução sem, sem instalar nenhum player, coisa que em 2001 ou 2002, por exemplo, era necessário instalar um player, isso é uma barreira gigante. E também quando o YouTube permitiu vídeos de 360, talvez há alguns dois anos atrás. Uh, e o Facebook há um ano e meio, mais ou menos. Uh, e, portanto, acabou por acelerar. Uh, neste caso, uh, havia aqui certamente já uh, este grupo, já o, o Televisírios, muito à frente. Certamente hoje utiliza então no Facebook e, e ainda bem, porque acaba por estar à frente. Uh, e ele também depois diz, uh, sem dúvida, isto é virtual o produto, portanto, temos que, temos que separar entre o virtual e o real e as coisas corresponder. Naturalmente no digital é mais fácil as coisas não corresponder às expectativas e esta congruência entre o digital e o físico tem que haver em qualquer atividade, não é só o imobiliário, não é? E o que é que ele diz mais aqui? Veja na massificação dos profissionais imobiliários uma oportunidade tecnológica, diz-nos ele. Já agora, estava-me aqui a lembrar de uma outra coisa... Uh, o Google tem vindo a ter muitas alterações este ano. Muitas, aliás, foi o ano que fez mais alterações nas suas ferramentas, uh, desde Analytics, AdWords e o próprio Google My Business. O Google My Business é uma ferramenta que qualquer imobiliário tem que ter bem configurado. É aqui que gera a presença no Google Maps e toda a informação da empresa. Então há aqui três novidades muito, muito interessantes. Duas delas, já qualquer empresa, seja imobiliária ou não, pode utilizar. Então, uma delas é eu poder fazer posts, publicações, no Google, através do My Business. Ou seja, é uhum. tipo uma rede social no Google. Então, uhum. se alguém pesquisar pelo nome de uma imobiliária, já tem que ter alguma notoriedade, mas imaginem que alguém pesquisa Era, Remax, ou outra uhum. qualquer, vai aparecer a ficha do lado direito com a localização mais próxima, neste caso. E a função nova é que eu posso uh, mostrar os imóveis que eu acabei de angariar, ou que quero destacar, diretamente no Google e não pago nada por isto. No entanto, o único senão é que isto só aparece se eu pesquisar pelo nome da imobiliária. Portanto, pressupõe-se que existe notoriedade e a notoriedade, como estávamos aqui a falar, conquista-se com honestidade, com transparência, com profissionalismo, com publicidade offline e online. Voltamos e ao mesmo, do, do online e do, e do offline inter interagido, como falava o Kotler. O Kotler Exatamente. Que a ligação entre o online e o offline é que tem que ser fundamental. Exatamente. Então, quem tiver este trabalho bem feito de base, as pessoas, ao pesquisar pela imobiliária, automaticamente vê as publicações das últimas agregações. É o destaque que quer ver. E no My Business consegue ver quantas pessoas viram e quantas clicaram naquele imóvel que pode ter um link para o site. Isto custa zero. É algo que se pode aproveitar. A maioria das empresas não conhece porque isto é novo, bom, tem um mês. Muito bom. Acho, acho isso fantástico. A única coisa que perguntaria, um, Vasco, seria... Um, essas publicações, ao nível uh, dos imóveis, uh, os imóveis, uh, falaste do Google Maps, será que eles são, têm que ser georreferenciados ou não? Não, não têm. Não têm que não. ser georreferenciados. Para alguns casos, pode ser uma barreira, não é? Sim, por causa da questão da exclusividade e da questão do regime aberto. Se Isso. bem que, na minha opinião, e segundo eu que eu vejo nos Estados Unidos, e o Jorge também vai dar a sua opinião, cada vez mais a georreferenciação epá, é essencial. Quer dizer, eu não, eu, não, eu não posso pensar que estou a ver uma casa e que numa, pode ser nessa plataforma ou noutra qualquer, e que eu não sei onde é que ela é. Ou, mais no limite, não só não sei onde é que ela é, como eh, ela está no. Portanto, a georreferenciação aparece a alguns no Oceano Atlântico. Pois, tudo para pois, me, temos que saber onde diz, é que está. Eu também acho que sim. Claro, tudo para dizer, Olha, como é que está é, em Portugal? Entre o exclusivo e não exclusivo? Pois, é, Tem que de evoluir é, é, é, para o exclusivo é, é, ou não? Eu diria que começamos justamente este live a falar da mudança de ciclo e quando há é uma mudança de ciclo deste género em que, apesar das pessoas diz, dizerem que o mercado está para compradores o mercado não está para compradores, o mercado está para vendedores o mercado está para quem vende, não está para quem compra há poucos imóveis, havendo poucos imóveis se eu sou vendedor, eu, eu posso subir preço se eu posso subir preço, eu posso sair do investimento com um bom retorno e portanto, há aí muita gente a comprar o que acontece é que entramos num rolo com pouca formação e facilitismo, o que, nitidamente, o facilitismo dá, dá a ideia de angariar, não sei se conhece o termo, angariar com uma certa facilidade, angariar com facilitismo, angariar em regime aberto. Em regime aberto, todas essas plataformas eh, informáticas eh, que têm como o Google Maps ou, ou outras, eh, a georeferenciação, pois, não servem para nada, porque eu não, eu não consigo referenciar nada, eh, georeferenciar, peço desculpa, em regime aberto. É. é uma coisa que vai ter que vai ter que mudar, na minha opinião, na minha opinião, e não fugindo da pergunta, eu vejo cada vez mais gente uh, a trabalhar em regime exclusivo, mas também vejo muita gente a ter entrado nova na mediação e, obviamente, não tendo informação, não percebendo muito bem como é que se faz e dedicando-se compradores têm tendência em trabalhar em regime aberto. Não, não há dados suficientes para dizer. Estamos a 50-50 ou 60-40, para não passar ideia, não, não se consegue calcular. Uh, uma coisa é certa, eu nos últimos, uh, sei lá, desde que ganho a minha empresa, portanto, a minha empresa há anos para o ano, uh, eu, nunca, eu nunca fui tão uh, uh, contratado ou requisitado para ensinar as pessoas a trabalharem em exclusividade. E por isso que, claramente, há uma tendência, há uma vontade em, em trabalhar dessa maneira. isso é um passo. Uh, agora, de é uma pena, é uma pena. Tem a ver com a é, maturidade eu, do mercado também. Tem a ver muitíssimo com a maturidade do mercado. Por exemplo, há, hoje em dia, em algumas cidades norte-americanas e com o Jorge vai... vai ele comentou do... isso precisamente. Ele disse nos Estados Unidos utiliza-se muita georreferiação e diz que acha que é fundamental Forra. Forra. o lugar ser location, location, location. Totalmente de acordo com ele. Aliás... Nos ele Estados deve... Unidos nem há regime aberto. Ou há muito pouco, não é? É muito, existe. Existe regime aberto no nos Estados Unidos, aliás, e, e tudo o que existe aqui, também lá existe. E existe numa proporção diferente, porque de facto é uma modalidade de mercado muito diferente. Agora, há uma coisa interessante, que é, a maior parte das marcas que nós vemos aqui em Portugal, que são norte-americanas, um, Tem tudo de diferenciado, que me permite a mim, com o meu smartphone, que está aqui, né, esta coisa maravilhosa que é o, que é o smartphone, e eu quero procurar a, casa, a minha casa na lata, e isto, lá está outra vez a junção do offline e do online. Eu não preciso estar em casa a ver o, onde é que dá a casa. Eu quero ver logo a casa, então eu, com o meu smartphone eu posso ir à zona da Lapa, onde eu quero a casa. E se estiver georreferenciada numa plataforma informática, é, ah, pois eu claramente que eu não só estou a ver as características de casa, mas estou exatamente a ver onde é que ela é. O que me permite telefonar imediato ao agente imediato e dizer olha, estou à porta de casa e que é sai para essa casa. Ou então ter uma ideia clara onde é que a casa seja. Seja, isto, isto é maravilhoso, isto é, isto é estupendo, isto na ótica do utilizador, isto é a melhor coisa que há. Não preciso ainda ver placas, não preciso dar com, com, com, com a cabeça no ar para ver onde é que estão as placas, porque se tiver tudo já pois a placa acaba por ser um elemento quase de como ela é, no fundo de marketing de offline. Portanto, não tem.. Não tem. E eu, tenho, eu estou convencido, agora vou fazer a minha parte de fotologia, que no meio prazo, para voltar a exagerar as placas vão ser cada vez menores e as pessoas, trabalhando exclusivo, a georaferenciação resolve a questão da placa, eu não preciso da placa para nada. Eu vou na rua e se quiser saber, por exemplo, muito giro, que é uma coisa que se enquadra perfeitamente, onde é em Madrid com o car sharing. Os car sharing em Madrid andam, andam na rua, mas obviamente a, a pessoa tem a plataforma, tem, tem que a plataforma e vai verificar onde é que está o car sharing dele. E depois só quando está na rua é que vê, olha, é aquele que está ali. E agora vai lá e faz isto, história a Portanto, mais uma vez, o car sharing, o carro tem que estar gerenciado. Gerenciado, a casa tem que estar gerenciada, para onde é claro. que Portanto, sendo... tenho aqui uma questão do Vitor Canas e que nos diz assim: uhum. Olá, ambiciono construir uma equipa de consultores trabalhando com angariações em exclusivo e partilhando numa plataforma de MLS. Nesse sentido, quais são os critérios mais importantes na escolha de um CRM? Ah, isto é uma grande pergunta. Uh, para já, agradecer imenso a pergunta do Vitor Canas, uh, que já o conheço pessoalmente, já, já o conheço no, no canal offline. Ah, sim. Não ah, só. É. Sim, sim, sim. Um, uh, para já é assim, um bom MLIS tem que ter regras. O Vitor Canas é de Caldas da Rainha, estou aqui a investigar o sei, futuro sei. dele. É, é, é, é. tudo, é, Tudo, tudo, não há, há hipótese. Para já, tem que. Para ah, já, vir... ele é do Benfica, já agora. Para tenho... que tem que entrar em estágio. Se tem que prestar, está claro. Vamos dizer que eh, primeira coisa tem que haver regras. Eh, uma das regras principais no NLS é, é, é ser em exclusivo. O bom CRM. O bom CRM tem que ser hum, basicamente um CRM que, que, que gira contactos e que gira pessoas e não tanto imóveis. Em Portugal há muito esta questão dos CRMs como gestores de imóveis. Eh, nos Estados Unidos não tanto. Nos Estados Unidos existe. Os CRMs depois ficam com, com tudo, que gerem pessoas e contactos e ficam depois interligados à gestão de, de imóveis. Uh, um bom CRM precisaria efetivamente de ter toda a parte da relação com o cliente. E cada vez mais tem que ser um CRM social, tem que ser ligado à rede social. Um CRM que não é compatível nem faz ligação com a rede social, pois é um CRM uh, obsoleto, não, não, tem, não tem explicação. Mais uma vez, dou o um meu exemplo. Eu, eu, eu faço grande parte da minha gestão da relação com o cliente em Facebook, LinkedIn e até Twitter no limite. Do que uh, o, o CRM que eu tenho em casa. O CRM que eu tenho em casa é quase uma parte de dados estática. Olha, agora, agora para, para os envios dos presentes de Natal o CRM estático. Mas para relacionar-me com o cliente, para conectar, para falar com ele, epá, tem que ser um CRM social, tem que ser alguma coisa que tenha interatividade. As pessoas gostam de interatividade. As pessoas acham me piada eu responder no Facebook. Já não acho tanta piada responder por mail. O e-mail já é uma coisa mais, mais formal, mais, mais... E, e hoje em dia, cada vez mais, como eu costumo dizer, de pessoas para pessoas, tem que, ser, tem que ser direto. Não pode ser estes canais do antigamente. Acho que aqui há uma grande mudança. Não vou responder ao Vitor em relação a marcas, mas acho que já dei aqui uma ideia do que é que sim. o mail devia é ser. Sim, sim. Ora, entretanto, o nosso Jorge Próspero Santos é, é. é um o Tem aqui bastantes claro. comentários. Hum, ok, ele tem aqui uma pergunta que é uh, O que se vê em Portugal é que quem trabalha em exclusivo ganha sempre, enquanto mediador A parceria imobiliária está ao rubro por causa disso O que achas, Máximo? Pergunta o, o Jorge hum. E já agora ele diz também uh, Já começaram a proibir as placas imobiliárias em certas cidades Mas seja, eu, eu, eu eu em agora Portugal? Em Portugal, em Portugal não Só se for nos Estados Unidos Ok não é? Deve ser, no Portugal, não Portugal, tem... deve, ser, deve ser nos Estados Unidos, em Portugal não tenho Deve ser se calhar. Deve ser nos Estados Unidos, porque em Portugal não tenho, não tenho indicação. Hum... Vamos lá ver. Primeira pergunta. A questão da, da partilha, ou das parcerias, é inevitável que este mercado é um mercado de parcerias. Mas também, devo, devo dizer aqui ao Jorge, que, e ele, ele sabe perfeitamente que eu sou autodefensor alto das partilhas, Hum, há muita gente que deturpa, uh, uh, deturpa o significado da partilha e não aplica de forma correta. Uh, partilhar é mesmo partilhar, ou seja, não é uh, só em última instância ou escondendo alguma coisa na gaveta. Partilhar é quando eu tenho um, um colega meu que, que tem um cliente comprador qualificado e quer mesmo ver aquele imóvel, depois eu tenho que lhe abrir a porta e dizer que sim, isso é partilha. E a partilha serve essencialmente, não o agente imobiliário, mas sim o cliente final. E quem não pensar assim, ou pensar de outra maneira, pois não já, mas a curto prazo tem os dias contados. E, e nós vamos ver isso, claramente. Uh, por muito que isto a muita gente. É claro que terá gente no mercado como está agora, em que de facto há valores muito elevados, há muitas vendas, as pessoas não querem partilhar e querem ganhar o problema Mas isso é uma visão muito curto prazo. E é uma visão do mercado agora. Eu diria que uh, quem quiser criar relações e alicerces uh, vai ter que partilhar cada vez mais. Assiste-se uma necessidade clara de partilha em Portugal, porque há pouco produto, e a partir daí é uma necessidade clara, e portanto, se eu não tenho produto, eu tenho que encontrá-lo de algum lado. Uh, eu sou muito impulsionado da partilha do MLS. Uh, em Espanha, por exemplo, partilha-se mais devido à questão do MLS, e agora então. Toda a gente está viciada no DMLS devido à, à falta de produto que de facto existe. Uh, eu agora perdi-me um bocadinho. Outra pergunta seria das placas, não é? Das placas eu não tenho... Ele, ele já confirmou que é nos Estados Unidos. Pois é, nos Estados Unidos. Até porque é natural, é natural, que e aqui não desfazendo, há placas giríssimas e muito bonitas, e tal tal tal mas um prédio com placa... Não, Fica feio, o, é verdade. O arquiteto, o arquiteto não acha muita piada ter lá uma placa de eventos. Não é, não é muito... menos seja a renda-se. Uh, nós temos ainda alguns prédios uh, na Expo que o condomínio proíba a fixação de placa e, e isso é uma coisa que já acontece, uh, não, é, não é de hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda, ainda bem que é assim. Uh, olha, Máximo, entretanto nós estamos a chegar afinal, ao final do nosso tempo, não é? Aqui Uau. a nossa conversa vai fluindo e já estamos uh, a ultrapassar até o, o tempo. Mas, se calhar aqui em jeito de conclusão poderíamos tentar fazer aqui um resumo. Por um lado, uh, a importância de haver formação na área das vendas, de soft skills, de saber, no fundo, ajudar o cliente a encontrar. Eu acho que a grande, a grande razão de existência imobiliária é ajudar é o cliente a encontrar é aquilo que ele precisa. Ajudá-lo. Uh, por outro já lado... Agora cliente... agora assim, baixo, baixo. Os dois clientes. Ajudar o cliente a vender e ajudar o cliente a comprar. Não é só ajudar... Exatamente, exatamente. Quando a gente exatamente. fala do cliente, temos tendência a falar de quem verdade. compra, não é quem é quem vende. Exatamente, verdade. Por outro lado a tecnologia pode ajudar na qualificação deste processo e também o marketing digital tem aqui um papel importante É impensável uma imobiliária não apostar no marketing digital, um Obviamente. bom website com uma boa base de dados, fácil de pesquisar, funciona bem em mobile, o site rápido com boa performance, por vezes em questões técnicas existem problemas, tem que aparecer uma pesquisa no Google, seja orgânico ou seja pago, tem que apostar no Facebook, não há como fugir, o Instagram é uma rede social que está a crescer muito. Algumas imobiliárias já lá estão, mas ainda não estão a tirar todo o potencial. O YouTube continua a ser muito mal aproveitado por todas, quase todas as empresas. E, e, e também no imobiliário há aí potencial para crescimento. E, portanto, acho que há aqui necessidade de uma visão integrada no próprio marketing digital. Portanto, integrar os vários meios. Integrar com o offline, que vai ser sempre importante. Eu acho que o digital até ajuda o offline é a, a, a ganhar mais, mais poder. É verdade. Eu, eu ia, e, portanto, superfícies... e, portanto, triangular estas três áreas, o digital, a tecnologia uhum. e, e pessoas, portanto, que ajudam outras a fazer a transação do imóvel, é que é o grande desafio, não é? Eu, eu ainda ia pôr uma pitada a mais, nisso eu disseste que eu subscrevo imediatamente, que é um blog. A estratégia de ter um blog, e que nos Estados Unidos quase todo o agente imobiliário já tem o seu blog, há muitas empresas que têm o seu blog, aqui em Portugal estamos anos luz disso, mas há anos luz ainda, e, portanto, eu ainda vais blogs... Desculpem lá o termo, muito mal feitos, a porem lá casas, não tem nada a pôr casas. O blog é marketing conteúdo puro e duro. O blog é marketing é, é relacional, é para as pessoas escreverem lá, é para as pessoas darem opinião. Uh, o blog, eu diria que um bom blog, alavancado por redes sociais, pá, é um, dá um power brutal a nível de leads, e, e, de, e notoriedade e, marketing, e, e branding, pá, desculpa. E, e, e é pena que em Portugal uh, não se aposte muito. Claro que um blog, como, como tu sabes Vasco, para construir um blog leva tempo e por isso se calhar é que as pessoas desistem e dá, existem, trabalho. E dá trabalho e é muito da base da consistência e por isso é que as pessoas acho que desistem rápido, ah, uh, mas é uma pena, porque aquilo tem, eu conheço algumas, algumas pessoas, vou dar aqui um nome, que é o Gonçalo Nascimento do Guigas, tem um Out of the Box, a estratégia do Out of the Box, do, da empresa Out of the Box, que é uma empresa, é o blog, tudo está centrado no blog. Portanto, Todos os base de dados que o Gonçalo construiu há mais de 10 anos vem do blog. Agora, a consistência com que o Gonçalo trabalha o blog e a relevância dos conteúdos que a coloca lá pá, fazem daqui sucesso. É isso mesmo. O, entretanto, o, o Jorge estava aqui também a dizer, também em jeito de, de resumo, já que ele foi nos acompanhando também nesta conversa em formato de comentários. Ele diz: em suma, há que investir no marketing digital e, sobretudo, tratar devidamente os clientes atraídos com uma forte componente técnica e humana. É, é claro, é claro. E tenho, tenho aqui um comentário interessante do Roberto Rodrigues, Roberto B. Uhum. Rodrigues, que diz, mas muitas imobiliárias conhecidas só partilham o que mais lhe convém. Como me disse, isso não é partilhar. Aquilo que não é só nas imobiliárias, mas eu penso que, de uma forma geral, as empresas partilham aquilo que chamamos, o que, olha para o seu umbigo, não é? Eu quero vender isto e partilho isto. Na verdade, cada vez mais vamos pensar em partilhar conteúdos que satisfazem as necessidades do utilizador. Ou seja, criar conteúdos que não são comerciais também. E o blog é isso mesmo também, é partilhar conteúdos que ajudam o utilizador. Em torno, neste caso, por exemplo, do imobiliário. Então vou partilhar imensa informação que ajuda a pessoa a chegar ao seu objetivo e estou a criar uma ligação e uma relação que a pessoa nunca se vai esquecer. Quando precisar de mim, eu não tenho que vender o meu serviço. A pessoa vai se lembrar de mim por causa da relação de confiança que foi criada anteriormente. Acontece muitas vezes, às vezes empresas contactam e contratam para uma consultoria ou para qualquer outra intervenção. E eu tento explicar como é que, enfim, como é que trabalhamos na nossa área. Não precisa, nós já o conheço há vários anos porque acompanho é. os seus vídeos no YouTube e no Facebook. Portanto, isto é um trabalho a médio e longo prazo, em todas as áreas, e no mobiliário se calhar ainda mais, porque é preciso uma relação forte com o, com o consultor que nos está a acompanhar. Acontece no Vasco exatamente a mesma coisa a mim. E portanto, uh, buscando o, o comentário uh, do Roberto, o Roberto tem toda a razão. De facto, há muita gente que só partilha aquilo que lhe convém, que é altamente errado. Outra estratégia erradíssima, no meu ponto de vista, é criar conteúdo em grupos chatos. Qual é a ideia de criar um conteúdo em grupos chatos? Quer dizer, vou colocar o meu conteúdo só para um determinado grupo, não faz sentido nenhum. Na minha opinião, o marketing de conteúdo tem que ser aberto e tem que ser apanhar o maior número de pessoas possíveis. É claro que eu tenho um target, não é? E eu sei para quem é que eu escrevo. E possivelmente as pessoas que vão buscar aquele conteúdo são pessoas que se revêem eh, na relevância daquilo que eu escrevo. Mas não posso impedir outras pessoas de eventualmente lerem. Até porque elas podem ser claramente embaixadores daquilo que eu escrevo. E podem eh, agarrar o meu conteúdo e colocá-las em link ou em e-mail, onde vocês quiserem, a outras pessoas que eles conhecem e que podem eventualmente ser relevantes. É, nós não sabemos, a potência do, do online é brutal, nós não sabemos a nossa mensagem, pode ir sei lá para onde. Enquanto nós antigamente no, online, no offline, íamos para o café, dizíamos meio de meio de coisas, estavam lá três gatos pingados e, com sorte, algum desses gatos pingados falava com alguns amigos e podia chegar sei lá onde, hoje em dia, epa, eu sei lá, este, este live que nós estamos a fazer, onde é que vai chegar? Não, não, fazemos ideia. é lá, sei amanhã, recebo... Pá, é mesmo assim. É, então acho que é... aqui temos que ser abertos. Sem dúvida. <risos> Só mesmo para terminar, uh, o Roberto uh, faz uma pergunta que é o que fazer com os leads, os contactos qualificados da nossa lista, depois do cliente ter comprado ou vendido, mantemos até quanto? Entretanto o Jorge respondeu e diz Roberto, guarda esses leads, pois a procura é cíclica. O que é que tu gostarias de acrescentar? Eu, complementando o Jorge, eu diria, quase como um padre, guarda os teus contatos para sempre. Eu nunca deito um contato fora. A não ser que, infelizmente, chega um momento que eu, que eu tive a infeliz notícia que o senhor morreu, não é? o senhor faleceu e esse contato já não serve. Mas eu nunca deito meus contatos fora. É uma coisa impressionante. A minha base de dados não para de crescer e não pode. Claro, depois tenho que classificá-los, verificar. O que o Jorge diz é muito importante, são cíclicos. Mas a base de dados não serve só para vender. Eu tenho muita gente na minha base de dados que não me comprou nada, realmente não me vai comprar, mas são meus fãs e continuam a dizer bem de mim. E essa gente traz mais clientes. E, portanto, aliás, as marcas adoram ter fãs. Não há melhor coisa que um fã. Porque o fã é incondicionável. Portanto, ele vai sempre dizer bem de mim. A não ser que eu faça uma grande asneira. Mesmo assim, ele perdoa. E, e quanto mais fãs eu tiver mais leads eu vou ter. Portanto, guarda esses, esses leads para sempre. Agora, relacione-se. Também não vale a pena ter essas leads aí escondidas num, num ficheiro qualquer e não faz nada com elas. Portanto, vai ter que alimentar, e outra vez o máximo de conteúdo, vai ter que alimentar com qualquer coisa para se relacionar com eles. Sem dúvida. Olha, o Jorge entretanto respondeu a dizer estamos a ser vistos em Moçambique, portanto deve ser algum contacto dele, parece que está a ver. Está, está, está, está. Muito eu bem. Não, não estou a ligar a isso, mas. Ora, é... Esta nossa conversa tinha pano para mangas, podíamos continuar. Aqui foi levantar de véu das várias áreas, de pessoas, tecnologia e, e o marketing digital, as três estão relacionadas. É uma conversa despretensiosa, portanto apenas Sim. tivemos aqui dar nossas visões. É um pior dos comentários que novo. tivemos. Agradecemos também ao Jorge Próspero dos Santos nos ter juntado aqui à nossa conversa. Agradeço também a ti pelo, pelo teu Eu tempo. Eu agradeço pelo convite. E, e a nossa ideia mesmo é mesmo essa, partilhar conteúdo despertenciosamente, ajudando a criar, enfim, debate e conversa em torno deste tema. Muito obrigado a quem nos viu em direto e obrigado ao Jorge e ao Máximo. Obrigado pelo vosso tempo. Um abraço. Obrigado, obrigado.